Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se que isso ajuda muito na divulgação do meu canal, tá? E aí eu tenho mais também, como é que eu posso falar? Mais ânimo para poder gravar aqui pra vocês. Então, clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para você receber a notificação. Hoje o vídeo é esta calça aqui de linho Super tendência nessa cor verde bandeira e como vocês podem ver, né, já que é tendência, a pessoa aqui não brinca no serviço, né? Eu coloquei aqui um look, não é monocromático porque, né, eu estou usando o cinto preto, mas ele é totalmente... Só, só pus o cinto pra dar uma quebrada, gente. Este linho aqui vocês encontram no site do Saia de Saia e, gente, aproveita pra comprar. Aproveita se você tá aí em casa sem fazer nada e tá de quarentena, bora fazer esse look, gente. Essa blusinha aqui, eu usei o que sobrou do tecido, tá? Ela foi feita, então, de retalho. E, gente, é muito simples fazer esse look aqui. Tem molde disponível no site do 36 ao 56. Pra comprar o tecido, então, é no Saia de Saia. Todos os links aqui embaixo no bloco de informação. Então, chega de conversa. Vem comigo fazer essa calça aqui, que é super simples, rapidinho e super tendência. Vou virar pra vocês verem as costas, tá? Bora fazer essa calça? Então, vem comigo! Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né? Que é a calça de linho, que ela ficou show aí, como vocês podem ver no começo do vídeo. Eu já coloquei aqui meu molde e vou cortar. Pra quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm ou 1,5 um aí de margem de costura toda a volta. E aí, você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Depois que eu cortar, eu vou passar carbono em tudo, tá? Pra quem não sabe do que eu estou falando, vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação, aonde eu explico o porquê e como usar o carbono. E aí eu volto pra gente começar a montar a nossa calça. Então, pessoal, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente vai começar a montar, então, a nossa calça de linho. Vamos começar fazendo o quê? Ó, passei carbono aqui na minha pence, certo? Deixa eu pôr pertinho pra vocês verem, ó. Então, vou fazer o quê? Eu vou fechar primeiro a minha pence nas costas. Então, eu dobro assim, olha, na marcação do carbono e alfineto. Fica bem facinho na hora de fechar as pences com essas marcações, tá? Ó. Aí, eu já vou vir aqui, eu fiz a marcaçãozinha do bolso das costas, tá vendo? Já vou fazer aquele Paranauê que eu já ensinei vocês. Ó, eu venho aqui na marcação do carbono, ó. Faço aqui o cantinho dos dois lados, pra hora que eu virar, opa, eu saber aonde que eu tenho que encaixar esse bolso, tá? Então, eu já vou deixar assim, ó. Por quê? Aí, a hora que eu vir isso daqui, depois que eu fechei a pence, eu venho com o meu bolso, tá vendo? Eu já dobrei todas as partes pra dentro e passei, no car... e passei no ferro. Só pra ficar mais fácil, eu passei só uma costura aqui em cima. Aí, eu venho aqui com o meu bolso, encaixo aqui, olha, ele já fica certinho aonde ele deve ser costurado, tá vendo, ó? Então, depois que eu fechar a pence, eu já vou vir aqui com o meu bolso e já vou colocar ele, tá? Vou até alfinetar aqui, ó. Na parte de baixo, daí eu já... A hora que eu fechar a pence, eu já termino de colocar o bolso. Aqui, o bo... a pence vai um pouquinho pra dentro do... do bolso, então, primeiro eu tenho que fechar a pence, tá vendo, ó? Isso na parte das costas. Vamos vir aqui com a parte da frente... E já vamos colocar o nosso bolso. Então você vai colocar aqui, olha. Lado direito do tecido com lado direito do tecido, lado chanfrado com lado chanfrado. Vai passar uma costura. Passou a costura, vai vir aqui com o fundo do seu bolso, lado direito do tecido com lado direito do tecido, ó, e fechar o bolso aqui pelo fundo dele, tá? Vai ficar desta forma assim, ó. Depois que aí você já passou a costura do bolso, já fez a pence, eu tô com um pouco de falta de ar, vocês estão percebendo, né? Colocou o bolso de trás, já vai vir aqui e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai fechar a calça pela lateral e pela entreperna, deixando apenas aqui o cavalo aberto, tá? Que é a parte onde a gente vai colocar o nosso zíper, então... A gente vai pra máquina reta fazer todos esses passos. O que, que eu já fiz também aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Valentina. Gente, eu cortei aqui, olha, quatro passantes. Tá vendo? Fica na, na largura. Vocês ouviram isso? Ela grita comigo, gente. Tudo isso para pegar lá no colo, tá? Tá aqui no colo. Então, eu cortei aqui, olha, na largura que você preferir, tá vendo? Tá vendo? E aí, eu passei uma costurinha de cada lado, tá? Então, eu já fiz os passantes para adiantar. Não tem segredo, gente, os passantes. E nós vamos vir aqui também com a parte do nosso cos. Aqui, então, eu já até uni. E no que eu uni, o que eu fiz? Eu já coloquei entretela, tá, gente? Ai, meu Deus, se vocês viram o que ela está fazendo, ela tá se ela. Olha, oi pro pessoal. Oi, pessoal, tô se esfregando aqui na minha mãe. Tá rolando, gente. Então, gente, então, nenhum dos lados que eu já costurei, eu coloquei entretela, eu coloquei uma entretela fininha, por causa não ficar muito grosso, tá? Vou fechar aqui o outro lado do coso com vocês, que é o mesmo processo desse daqui, onde eu já coloquei o carbono. Carbono não, né, minha gente? Coloquei entretela, ó, tá vendo? Então, você vai vir aqui, vai pegar aqui... A parte das costas do seu, do, do seu cos, ele é cortado na dobra do tecido, certo? Então, você vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui, olha, pelas laterais, tá? Ó, vai passar uma costura aqui pelas laterais, aí seu cos aberto fica assim, certo? Depois que costurado... Neste daqui que, ó, eu já fiz o processo, tá aqui, eu já coloquei entretela só em um lado, tá? Aí, eu vou vir aqui com ele costuradinho, ó, colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura pela parte superior do meu cos, tá? Ó, daí ele vai ficar embutidinho aqui na parte superior, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos os espaços que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, agora que a gente já montou as pernas, né, a gente vai repetir o mesmo processo do outro lado. Eu vou deixar uma perna do lado do avesso e a outra perna do lado do direito. A perna que está do lado do direito, eu vou enfiar aqui, olha, na perna que está do lado do avesso, pra ficar lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E aí, a gente vai vir aqui agora, olha, e vai passar uma costura. Vocês viram que eu tô passando na overlock aqui? Passando com linha branca mesmo, gente, não vai aparecer. Ó, então, eu vou na overlock agora, eu vou na costurar agora. Eu vou costurar somente até aqui, gente, ó, tá vendo? Aqui é a braguilha, né? Essa parte aqui da braguilha. Essa parte da braguilha, olha, na curvinha aqui, a gente deixa aberta. Então, você vem aqui, ó, você vai costurar só até aqui, tá? E aí, você fecha todo o cavalo aqui... Pode fechar todinho, só vai deixar aberto essa curvinha aqui da braguilha, tá, ó? Essa curvinha fica aberta. Então, agora a gente vai pra máquina novamente e fechar aqui essa parte do cavalo. Gente, então tá aqui a calça. O que que eu fiz na minha calça? Eu coloquei o cos dela, olha, tá? Eu achei que estava filmando, meu povo não tava. Eu não sei porque essa câmera minha, ela não gosta de filmar colocando cos. Gente, pra colocar o cos, vocês vão vir aqui, olha só, eu só passei uma costura. Eu dobrei como se fosse um viés, tá? Dobrei pra dentro aqui e dobrei... Do... Eita, dobrei pra dentro aqui também e coloquei aqui, ó, alfinetei tudo, tá vendo? Essa parte aqui do cos, ela, de um lado, ela é maior, que é o transpasse para colocar os botões. Eu coloquei botão de pressão, mas você pode colocar o do botão encapado, que fica legal, ou pode colocar um botão também, marrom, de madeira, fica legal também. Eu gosto do botão de, de pressão, eu tenho um vídeo no canal já ensinando a colocar aqui o botão de pressão, Tá? Eu acredito que a maior dúvida é o zíper, e o zíper gravou, graças a Deus, tá? Então, olha, o zíper colocadinho, aí eu preguei os botões e coloquei aqui esse cos. Eu coloquei aqui, olha, só três passantes, mas, gente, só de enfeite mesmo, tá? O passante você corta aí na largura e na altura que você preferir, mas é bem enfeite mesmo, eu nem vou usar, porque não tem necessidade. O resultado final, então, da calça está aqui, Gente, se ficar com dúvida no cos, manda um e-mail pra mim, coloca aqui embaixo no comentário, nos comentários que eu ajudo vocês, tá certo? Se você estiver fazendo a calça e ficar... Nossa, Josi, não tô conseguindo colocar o cos. Me manda um e-mail que eu passo meu WhatsApp e lá eu mando os áudios pra você conseguir explicar bem melhor, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa calça. Eu amei. E vocês viram aí no começo do vídeo, né? Que eu estou usando ela com esse topinho aqui. Eu já tenho um vídeo no canal ensinando a fazer o top e, gente, olha só, eu não tinha nem tecido suficiente para fazer esse top, eu não gravei vídeo, né, por, por isso. Então, olha, eu fiz ele todo embutido, tá vendo? Mas eu não tinha tecido suficiente do linho, eu coloquei outro tecido aqui para deixar ele todo bem acabadinho, todo embutido, tá certo? Bem simples de fazer o top, tá? Tem molde dele já no, no site, por isso que eu nem fiz... Tem um vídeo já ensinando, então, por isso que eu não fiz esse modelinho aqui, porque eu já tenho. E eu aproveitei o retalho que sobrou para fazer, para poder usar junto ou separado, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.